Eu sou a Isa e hoje a gente tá aqui para jogar de novo os jogos das pessoas do meu curso, mas dessa vez são jogos diferentes, são jogos atualizados e jogos assim que você nunca achou que uma pessoa do primeiro período pudesse fazer. vídeo dessa série de Jogando Jogos das Pessoas do meu curso. O primeiro tá aqui no card, se você quiser ver. Ele bateu 3 mil visualizações, gente, 3 mil visualizações. É por isso que eu estou fazendo esse novamente, aquele vídeo foi muito bem. Inclusive, eu estou com a mesma roupa daquele vídeo, o mesmo look, um pouquinho aprimorado, o cabelo diferente, um delineado, mas enfim, né? O foco desse vídeo é basicamente mostrar o máximo de jogos legais pra vocês, da galera do meu curso. Pra mostrar o que que você... Entrar num curso de jogos digitais faz com você. Caso você esteja perdido até o momento desse vídeo, eu faço jogos digitais na PUC-PR. Eu estou no meu penúltimo período, estou indo para o meu penúltimo período. Eu gravei toda a minha trajetória, o link tá aqui da playlist pra você ver tudo. E hoje a gente vai falar dos jogos dos meus colegas, das pessoas do primeiro, terceiro, sétimo período que é o último. A gente vai ver... Eu vou tentar mostrar o máximo de jogos que eu puder. Então, não vai ser uma jogada, assim, uma gameplay muito aprofundada de cada jogo, tá? Vai ser uma coisa muito mais, tipo, apresentando o jogo pra vocês e convidando vocês a jogar esse jogo. Eu sei que a maioria de vocês usa o celular e a maioria dos jogos são pra baixar. Eu acredito que tem alguns que tem como jogar no celular, mas a maioria realmente é pra jogar no PC ou pra baixar. Os links dos jogos vão estar todos na descrição. E, novamente, eu vou jogar, assim, bem pouquinho de cada jogo, e dá a minha opinião sobre esse pouquinho, essa primeira impressão, que sinceramente eu acho que é a mais importante, porque se a primeira impressão for ruim, você nunca mais entra no jogo. O primeiro jogo que a gente vai jogar vai ser esse aqui, o Eclipse 97. O que parecia ser apenas um dia de trabalho, acaba se tornando um pesadelo. Sozinho, no espaço, você deve sobreviver a criaturas nunca vistas antes pela raça humana. Hum, hum, hum, hum. Quem fez esse jogo? Vamos ver se tem aqui. Arte Carlos, HB, som Johnny S, programação Gabriel Dias, solteiro Gabriel Lucas, level design Guilherme Gato. Esse jogo foi feito no terceiro período, gente. No terceiro período. Então vamos lá. Vamos jogar o Eclipse, feito na Unity. Uh. 17! Ai, tô nervosa. A gente é esse pontinho no meio da tela? Sim. Gente, os créditos, nós na tela. Por mim, já dentro aqui, já fico assistindo com uma pipoquinha. Dá pra pular? Eu queria ver se dá pra pular só pra ver se tem essa opção, mas eu não quero pular. Alô? Ai. Tudo bem, da Tá acordado? Hum. <risos> Me diz aí, que droga eu tenho que consertar hoje? Tá legal, meu chapa, tá legal. É aquela máquina velha de gravidade que no mais uma vez. Coisa, não, não esquece do cartão de acesso. Não sei bem como chegar no trampo e não ter essa porcariazinha para abrir a porta. Falou e disse, Russ. Tá, por enquanto eu estou chocada assim Achei muito massa essa dublagem O meu problema só que não teve legenda Eu, eu tive uma dificuldade De escutar algumas frases Quando a voz estava editada Eu já vi um jogo com esse, esse, Essa estética, com esses itens Eu não sei se isso in iniciou de um asset Seria uma parte pronta Talvez Inclusive eu talvez já tenha jogado ele aqui porque eu dublei ele, mas ele tá bem diferente, tipo é só estética mesmo, tipo é só o formatinho que tá parecido. Tá, F. Peguei isso aqui, peça de reposição. Isso aqui não parece um armário, mas depois que eu vi que era um armário. Gente, como eu saio daqui que eu, eu não tô conseguindo... Ah, ah eu, eu, como é que entra? Ah. Que isso, meu irmão? Bomba mundial! Missão Eclipse irá acontecer devido aos grandes problemas que a superlotação de habitantes causou em nosso planeta ter Terran. Te terã, Ti uma missão chamada Eclipse foi organizada às pressas pelo governo. A missão consiste em levar 3,5 bilhões de pessoas a cerca de 500 naves para o planeta mais próximo habitável. I Ai, não, eu tô arrepiada, eu tô nervosa. Ai, meu Deus, o céu tá girando tudo. Ai, minha labirintite. Ah, gente, eu tô achando muito legal. Eu tô achando fácil de mexer até agora, eu tô esperando... Eu morri? Ah, acabou a demo. Gente, eu achei que eu tinha morrido. Próximo joguinho que a gente vai jogar é esse daqui. Que, ó, eu já amo jogo que dá pra executar no navegador, tá? Todos os jogos que vocês fizerem, isso pra quem é desenvolvedor... Pelo amor, a gente, coloca pra executar no navegador, tá? Tem gente que tá no celular, tem gente que não consegue ficar baixando coisa, que não consegue instalar, porque quando a gente baixa o D.I.O. ele não vem, tipo, um, negócio, um botão com play, entendeu? Não vem. Então você tem que ter um mínimo de noção de PC, tem gente que não tem. Então eu já estou aqui feliz vindo jogar esse jogo, que tá lindo esse D.I.O. Olha isso! AD pra mexer, espaço pra pular, e pra final da fase T. Tem como ir pra final da fase? Ok. Esse jogo foi feito no primeiro período desse ano. Então foi da turma nova que entrou. Fases. Um, dois, três. Esse fase aqui ficou parecendo outro botão. Start, vou dar um start. Um lugar. Em pelo pacífico havia uma caverna. Cronos ouvia rumores sobre esse lugar. Rumores como mulheres que enfeitiçavam pessoas para as cavernas. Inimigos de força inagualável. Mas esses rumores só aumentaram a curiosidade de Cronos. Até que um dia ele decidiu ele decide entrar. Cris, eu não queria entrar. Quem disse que eu queria entrar? Não, não, não, não, não. Eu não tava preparada. <risos> Nossa, e pensar que eles usaram isso aqui na página do jogo é muito legal. Ah! Cara, esses jogos não são feitos pra mim. Eu vou matar vocês. Eu tô ficando estressada. Vocês fizeram, vocês fizeram um jogo pra deixar a pessoa estressada. Eu vou tentar mais uma vez. Mudou? Ah não, não mudou, eu preciso... ah! Desgra... Eu tô a dois pontos de ter um ataque insano. Não, não, não, não, eu desisto. Eu juro que eu tô tentando, não, não, não. Aqui, né? Ai, não. que que é isso? Cheguei, mais, Nossa, cheguei, cheguei muito longe agora. O que que é esse ovo, gente? Ah, não! Que mentira! Eu cansei. Cara, pior que normalmente quando tem testei esses jogos que eu fico com ódio mortal, eu desisto. Só que esse eu não tô conseguindo desistir, não tô conseguindo sair desse loop infinito de morte. Vocês viram, quando eu me concentrei eu até que... Eu até que fui bem. Fuguei o jogo. Ah, eu fui pro lado daí morri. Eu acho que isso aqui dá pra jogar no celular. Feito por Alexandra Son e Rafael Pumio Arte, Rafael Lucena Programação. Eu adorei, gente. Eu gostei de verdade. Me deu ódio e vontade de bater em quem criou esse jogo, mas isso a gente vê quando as aulas voltarem pra presencial, né? Próximo joguinho que a gente vai jogar é o Crypto Breaker. Esse aqui foi da pessoa que estava fazendo matéria do meu período, mas ele já está no sétimo período. Ele vai se formar que é o Lucas Demo. Eu não sei se eu vou conseguir jogar, já sendo, assim, super sincera, porque é um jogo que você tem que pensar muito. E, normalmente, quando eu tô gravando vídeo, eu entro num modo que eu não penso e nem enxergo as coisas. Já fui xingada de cego algumas vezes. Tudo bem, nada pessoal. Então, assim, talvez seja muito difícil pra minha mini cabeça aqui entender as coisas durante a gravação. Se eu estivesse sozinha... Talvez eu também não conseguisse. Mas ele disse que ele fez uma progressão de dificuldade bem legal. Então vamos tentar passar o primeiro nível. Por mais que eu tenha que acelerar, aqui a gente vai tentar. Receba cartas criptografadas e analise padrões na mensagem secreta. Implemente algoritmos utilizando blocos de programação lógica. Decifre a mensagem secreta. É, esse aqui é de jogos sérios, né? Foi feito no Game Maker. Tutorial. T0. Confirma, edit, cancel, tab... Eu não vou decorar tudo isso, tá? Ó, basicamente, você recebe uma carta de um lado e você tem que decifrar ela do outro. Então, como que a gente vai fazer isso? Tem objetivo... Gente, esse jogo tá lindo demais. Esse jogo tá, tipo... Esse jogo, gente, é onde eu quero chegar na minha vida. Ah! Não acredito que tem vezes dois templates tem tudo isso. Esse aqui vem pra onde, será? 4? Mas não é 3 que é igual a... E? Eu acertei! O 4 é igual a... É... 4 e A é igual a... Não, pera. Escolha Pic Char. O composer é o que... Opa! Ele recebe um input de caractere. Ó! Oh. E agora? Mulher, tô 100% confusa aqui, socorro. Tem como limpar tudo? Verde é o que tá certo. Tá. Tá. O 4 é igual ao A. Isso tá certo. Então eu devo mandar pra cá. Ou devo mandar pra cá. Deve mandar pra cá também. Tem algo muito errado com a minha vida. E o igual tem que vir pra... pra cá, direto. Não tem que. Será que eu sou burra? Pra cá. Ah, não. Não, não. Por que, que eu não tô entendendo? Por que, que eu sou burra? Ai, vou chorar. Tá, eu tenho que... Ele... Esse aqui recebe o input e esse aqui sai o input. Ok. Não tem um A. Ah, menina, não é possível isso. Tem que ser uma por uma? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu deveria ter lido algo que eu não vi? Tá, eu entendi essa parte. Olha, meu Deus, eu, eu achei super legal. Mas eu não entendi nada, eu tô muito triste. Eu queria jogar, eu fiquei intrigada. Mas já passaram-se muito tempo. E a gente tem muitos outros jogos pra ver. Se quiserem tentar, fiquem à vontade. Mas eu tô em depressão e mexendo porra depois. Próximo jogo que a gente vai jogar é o When in Hell, feito no terceiro período. Uma versão Infinity Runner de spelunk baseado em Ice Climbers, onde você é um demônio que precisa conhecer os sete infernos antes que eles explodam. Ok, né? Vamos lá. Olha, ele abre pequenininho, feito na Unity. Tutorial. Eu não tô conseguindo. Ai! Meu ouvido! Ai, que legal isso. Por que que eu não consigo? Gente, é tutorial. Ele não pula aqui, tá bugado. Vou começar de novo sem tutorial, porque eu fiquei com raiva. Vai, vamos jogar. Já entendi. Ai, ganha ponto por quebrar as coisas. Eu tô surda. Sim. Eu vou sair daqui surda. Que? Tá, o ideal é o que eu quero. Eu não tinha visto, eu não tinha visto, eu não tinha visto Precisa conhecer os sete infernos antes que eles explodam Antes que eles explodam. Eu não tinha visto, vocês viram? Ai, eu tô ficando com desespero Ai meu deus, tô ficando sai, sai, Sai, sai, sai, sai Ai meu deus o um inferno, tá vindo atrás de mim. Não! Fiquei nervosa, foram muitas emoções na minha cabeça, tava muito alto. Nossa, gente, meu Deus, eu fiquei acelerada. O que era aquela câmera? Foi pela câmera que eu vim e eu não consegui fazer ela funcionar. Olha isso, gente, ele tira tipo selfies no inferno, e hoje é isso a parte mais legal do jogo, e eu não consegui eu não consegui fazer isso funcionar porque eu não sei, eu não sei como é que ativava a câmera eu acho que o jogo ficaria mais legal se essa lava subindo tivesse um barulho tipo tuda tuda tuda tuda, e ficasse aumentando quando estivesse chegando perto da gente, porque eu quase morri do coração sem ter esse barulho, imagina se tivesse foi feito pelo Pedro Maragão o próximo joguinho que a gente vai jogar é o Lost Link. Foi feito por pessoas do terceiro e do sexto período. Teve o Marlos, o Eduardo Chaves, Shoes Cake e Guilherme Antunes. Cobra. Como é que eu saio do crédito? Eu quero ir embora. Play, sem clicar nos créditos dessa vez, senão eu vou ficar presa. Uou, isso aqui não lembra vocês de alguma coisa muito legal? O poder de jogar com as duas mãos. Ah, entendi, por não dá? Ô, como é que eu vou... Meu filho, o que tem que fazer aqui? Ah, entendi. Tem uma interação. Nossa, vocês viram que eu sou boa de direção que eu cliquei os dois errados. Interação em geral, um S... E o outro é seta pra baixo. Ah, entendi. <risos> que? O que aconteceu agora? Eu tenho que ir junto? Caramba, eu não tô conseguindo pensar, velho. Ah, não consegui. Nossa, isso tá muito confuso. Gente, eu amei esse negócio de jogar, de dividir a tela. Mas, de fato, isso aqui é um jogo melhor jogado em duas pessoas. Porque eu estou confusa. Confusa prive, agradece a contribuição De vocês No remake do Lava Girl E Water Boy Era assim? Não lembro Agora a gente vai jogar o Izuna Adventures O Izuna ele foi feito no primeiro Período também desse ano Feito por Dr. Dragon TJ, Random Dev E André Cany Start ah, que lindo. Meu Deus do céu. Calma, eu não tava esperando tudo isso. O que eu faço? É de jogar de dois também? Não. Ah. Ah, eu entendi agora. Entendi. A animação dela pulando. Que linda. Será que eu consigo? Nossa, gente. Eu tô muito boa nesse jogo. Isso não é normal, sabe? Ai, meu Deus do céu. Que jogo lindo. Nossa, gente. Como é que vocês fizeram isso tudo? Foi no Construct? Onde que foi? A... Ah, ela falou, ai, ai, eu achei que dava pra pular ali, droga, vou ter que começar de novo. Nossa, eu tô achando esse jogo muito inteligente, cara. E muito legal, assim, tipo, acessível. Eu que sou Tonga, eu tô conseguindo jogar. Caramba, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Muito, tem que pensar, tipo um puzzlezinho. Primeiro período, gente, meu, meu jogo jogos, primeiro período não, não joga nem aos pés desses. Próximo joguinho é o Rhino Rush, Rhino Rush, do, do Rescue. É, eu vou admitir que eu já joguei e eu tô escolhendo ele porque eu gostei muito dele. Feito no primeiro período também. Construct, né, amores? Dá pra fazer tanta coisa no Construct, gente. Sério, você não precisa nem saber programar. Esse aqui foi feito por... Natália... Batum, Heimer, Douglas Ka, Castro, Marcos Gabriel Guilherme Correia e Marcos Gabriel de novo Minha tela é muito grande pra jogar jogo assim Eu vou ter que deixar pequeno mesmo, tá? Ó, a gente tem que resgatar o Dodô Tá pra jogar no mobile, galera Aí, ó, galera do celular Eu fiquei jogando esse bastante E eu demorei muito tempo pra entender O que tinha que fazer Ó, nada fica mais perto eu não sei se tem que pular antes, é que eu sou muito ruim. Ó, oh, eu tô saindo da tela já, é tão ruim que eu sou. Aê, aê, aê. É isso. Esse, essas caixinhas pequenas, pelo que eu entendi, eu tenho que pular. Aí eu fico cada vez mais perto deles. Uh! Tá de noite, tá de noite. Não! Gente, eu sou muito ruim, calma. Eu quero pegar o Dodô, eu vou pegar o Dodô. Na verdade, se eu pegar o Dodô, eu vou lá e Ó, escolher... oh, quando você bate, ele dá um zoom. Gente, esse jogo me traz muitas emoções. Como é que eles conseguiram esses barulhos? Ai, me desconcentrei. O que acontece se a gente consegue resgatar o Dodô? Eu sou horrível. Gente, eu fico jogando infinita... que isso? Eu só descobri isso agora por quê? Ah, esse eu ainda tenho que pular. Aê! <risos> gente! Eu não tinha jogado até o final ainda. Agora eu ainda descobri, viu? Usem o mouse de vocês ou o dedo. Eu amei. Agora, o próximo jogo é o Cockfighters. Ah, não, gente, para de fazer jogo que tem que jogar de dois, que eu só tô indo de uma aqui. Que a rinha comece. <risos> Caramba, eu preciso do Matheus que quer me ajudar. Qual que é ataca aqui, gente? Eu não tô enxergando. C? A! Ah. Eu vou vir jogar sozinha, gente. Mas que a rinha comece. Isso foi, be... Isso foi feito no primeiro período também. Muito legal, gente. Só que eu tô em uma pessoa só. Agora a gente vai jogar Betty Battle. Por quê? Porque esse jogo também foi feito no primeiro período. Mas... Esse jogo é online, multiplayer. Como vocês podem ver, tem várias pessoas aqui. Aí não dá pra jogar, porque só tem eu. Mas eu acho que precisa de quatro pessoas, não de só uma. Então, eu só tô mostrando ele aqui pra vocês saberem que ele existe. Tentem entrar com seus amigos. Que no caso, não tem nenhum agora. Mas é um jogo online. Feito no primeiro período de jogos digitais. Nosso próximo jogo é o Midnight Radio, também foi feito no primeiro período. Vamos jogá-lo aqui, ó. Me parece ser um jogo de ritmo. Ai, que lindo! Alto, tá alto, tá alto. Como é que volta aqui? Play. Ai, quatro pistas. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco pistas! Ai, que linda essa... Eu tô surda. Que linda essa barrinha aqui. Tem que desviar? Sim, Isabela, você tinha que ter desviado. Olha a parte de trás do carro. Olhem a parte de trás do carro. E também o curvo. Não, gente, mas tá muito sensível isso. Tá muito sensível. Olha lá atrás também. Tô concentrada agora, relaxa. Oh, mas devia ter umas vida, né, cara? Eu não tô conseguindo ir porque tá deslizando muito. Eu não sei se era essa a intenção. Muito difícil de ter umas vida. E baixando o volume da música enquanto você fosse errando. Fica batendo, gente. Não é minha culpa. Não é minha culpa. Eu tô brava. Gente, o jogo tá lindo. O jogo tá tipo maravilhoso, perfeito. Só que eu não consigo jogar. Esse foi o Midnight Radio feito pelo Terabyte, Rips, ou Rips, não sei. Mister Leão e o Cachorro. Vocês têm uns nomes muito bons, né, velho? Agora a gente vai jogar mais um jogo que foi feito no meu período foi o quinto. É o Patógenos ao Trabalho, um jogo sério. Esse aqui eu vou jogar bem pouquinho mesmo, porque eu sei que ele tem bastante coisa. Eu não quero dar spoiler, eu quero que vocês joguem. Ai, meu ouvido. Boas-vindas, recrutas, Streptococcus. Sei que essa é sua primeira missão, mas temos muito trabalho a fazer. A dor dublagem, já falei que Você eu amo. Você pode observar o estado da sua saúde e da sua munição no canto inferior esquerdo da Opa. tela E no direito, um mapa para não se perder. Ah! Jogos, eles vão tentar impedir. Acabe com eles. Sai, moça. Olha esse pulo, né? Como que eu saio daqui, senhor? Sim, sim. Ei, Sil, você sabia que quando as células brancas morrem elas geram pus? Nojento, né? Sim. Cuidado! Aqueles ali são os macrófagos. Eles contribuem na resposta imunitária também. Ah, Eu... esses macrófagos. Passa por cima deles! Ah! Oh, tá muito difícil, não tô conseguindo. Estou sendo atingida. Ah, você vai A minha estratégia é fazer isso aqui ser uma... Como é que é o nome? Reloginho, sabe? Eu tô seguindo. Deu super certo minha estratégia. Ok, ok, gente. Esse foi o suficiente, porque eu sou muito ruim. E esse foi o patógenos ao trabalho. Feito por... É Laura Carta, Marro, Clay, L. Bom pra você que tá no ensino médio, quer é aprender sobre patógeno. Próximo jogo. Penúltimo que a gente vai jogar é o Shotgun Billy. É a versão demo que nós temos. Eu não sei em que período foi feito, gente. Deixa eu ver. No sétimo período. Que escuridão. Ah, não tá. Nossa, ah, que legal. Foi. Eu vou sem tutorial mesmo. Acho que eu preciso do tutorial. Nossa, eu acho que esse é um jogo um tanto quanto violento no YouTube. Spock vem um vídeo, pessoal. Último jogo que a gente vai jogar, esse jogo fez um sucesso no YouTuber. É o Head Tape. Você, basicamente, trabalha no inferno. Eu adorei a ideia. Olha esse mouse. Gente, o primeiro que a gente tiver com o mouse assim, né? Tem, tipo, vários comentários, teve mais de mil downloads. Então, esse aqui está famosíssimo, feito pelo Natan e pelo Francisco. O Francisco Chico, ele fez a minha arte do canal, da, da capa, gente. Então, assim, só pra né, situar vocês. Eu tô curiosa pra saber se ele realmente é legal. Ah, não. Ah, que documento legal. Uma voz diz: espere na fila. Eu não quero esperar na fila. Que medo. Você tá aqui. Ai, a gente tá no primeiro nível do inferno. Eu não quiser esperar na fila. Moça, você tá me dando medo. Ah, eu preciso de uma assinatura nesse documento. Por que você precisa assinar isso? Ah, o demônio deve o diabo. <risos> tá. Eu preciso falar com o gerente para ele me dar uma permissão para eu ir pedir pro, pro diabo uma assinatura. É no segundo andar, ela falou? Não sei, tô indo. Tá se movendo? Ah, cheguei. Oi, moço. É, preciso seu o Carl. Eu preciso desse documento assinado pelo diabo E a Nancy falou que eu tinha que ver o, o gerente eu Acho que eu posso te permitir Ah, ele tá mandando eu fazer O trabalho dele por ele Porque ele tá com preguiça ah! Moço ah, Acho que eu fiz meu trabalho, né Moço sem perna Consegui a assinatura Gente, eu quero jogar esse jogo inteiro Mas eu acho que por enquanto A gente já deu uma boa olhada nele eu amei eu quero jogar tudo. Eu vou jogar tudo, tá? Eu vou jogar tudo. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de uma hora gravado. Eu falei, ah, eu vou gravar só rapidinho. Nossa, meu cabelo. Foram vários jogos que eu joguei, e muitos deles estão muito legais, então eu vou deixar o link de todos aqui na descrição, por ordem de jogada... De, jogada? Por ordem que eu joguei, eu espero que vocês visitem alguns desses jogos, e me comentem aí qual que você mais gostou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de checar os outros vídeos dessa playlist de universo de jogos digitais. Tchau!